eu consigo gente eita como vocês lembram olha esse quadro as meninas ai Pepe! Ele tá, tipo, uh, <risos> drogas E ela tá tipo. Ah, essa boa escorreguei e bati a cara no céu. <risos> e o velho? Olha, olha isso, gente. Pensa que você tá andando no meio da rua parece um velho ou uma véia que parece um homem assim pra você. <risos> Memórias inquietas. <risos> <risos> Meu coração. Mais uma parte de. Leaves sim, eu vou zerar esse jogo. Ai meu Deus do céu, eu não... Parei. mais. What? Fizeram um barraco... Ai meu Deus! Não! Sai! Senhor! Senhor me ajuda! Eu acho que aquela. A, aquele leite em pó não tava bom. Eu demais. A bonequinha. A, fora de alcance. Ai! Ah. COMO ASSIM?! É chaves. é chaves... olha lá, ó. Esse aqui é... <risos> olha a cara do cara, ele mais tá, estar tipo... ah, meu Deus! Tem... Tem a Gretchen! Esse aqui eu, eu no meio de quadro A Vinda de Gretchen. Jeremy. Quadros. estamos chegando no final gente ah tava tão bom tava tão com cara de fim então <risos> Melhorar, vai tipo. Ai, meu Deus, calma. Tá, gente, acho que a partir daqui é tudo novo. desculpa, achou. Não achou, não! Me desculpe, vou ter que compensar esta noite sobre nós dois. Vamos torná-la especial. Você prometeu. Delícia! Ah, essa daí eu já sei. Tira o fone. Ai! Eu ainda me assustei! Ai, mas não foi tão pior quanto o primeiro susto. Ai! <risos> Ai, eu tô arrepiando tudo. Ai, meu Deus! Ai! Essa aqui tá fritando, velho. Ó, tá fritando. quadro estranho. Cai. Uau! Uau! Tá achando que é quem? ficar falando das minhas costas, seu recalque. Huh. <risos> Jack, eu quero que você me desenhe como uma de suas garotas francesas, usando isso, usando apenas <risos> isso. Oi, você. Ai, meu Deus! Qual é a cadeirinha? Vou chamar de Jeremy. Olá, Jeremy. Uh... Je que? Parece sangue. Cadê a verusca? Ela tinha um quartinho lindo. Verusca, cadê você, minha linda? Calma. Caralho! Foram alas para mim. O rico. O artista. O lindão. Bando de Recalque. Mano, por que o veio aqui? Acabou. Ai, caralho!